Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael de Moura, sou fundador aqui da escola Construindo Seu Clau e desenvolvi um método chamado palhaçaria terapêutica. Isso mesmo, a gente usa a arte do palhaço como ferramenta para o desenvolvimento pessoal e profissional do sujeito, do ser humano, da pessoa, assim como você que está aqui. Ó, Este ano estamos comemorando Oito anos de atividade, mais de 20 mil alunos atingidos, viagens pelo Brasil e pelo mundo, isso mesmo. E para comemorar, na próxima terça-feira, dia 26, às 21 horas, estaremos realizando uma super live aonde a gente vai ensinar você a ganhar dinheiro brincando. Calma que não é nenhuma promessa, não é jogo do bicho, não é jogo do azar. É um método prático que a gente vai explicar para você, tintim por tintim, como você vai retirar os seus sonhos lá do céu, trazer aqui a terra e transformar em realidade. Se você quiser participar desse evento, então corre já no link que está em algum lugar aqui da descrição do nosso canal ou então chama a gente no privado e inscreva-se para receber materiais exclusivos especiais, participar dos nossos grupos privados e estar conosco na próxima terça-feira às 21 horas, tá bom? Um beijo e o palhaço que habita em mim, saúda o palhaço e a palhaça que habita em você. Tchau!